que é o site News in Levels, News in Levels, então esse aqui é um site muito legal para você usar é, como estudo, dá para você acessar pelo celular, tablet ou computador, pela televisão smart também, se você é um professor de inglês um English teacher, tá aí ó, esse aí é um site legal para você usar com seus alunos. Esse site News in Levels apresenta vários textos com áudios, de temas variados, Desde, sei lá, é, química, português, matemática, até assuntos da atualidade, política, esporte, uh, sei lá, tecnologia, vários tipos, vários tipos de, uh, de, de conteúdos. Então, aqui, ó, eu vou colocar um exemplo aqui, Celebrity Beauty Brands, né, são as marcas de beleza, né, das celebridades. Então, nós temos aqui um pequeno artigo, tá? Ele está, obviamente, todo em inglês e está no nível 1, level 1. Mas você também pode escolher o level 2 e o level 3, tá? Nível 2 e nível 3. Vamos colocar aqui no level 1, no nível 1, né? Só para a gente poder sentir como é que funciona. Você dando o play aqui. Fenty Beauty is a makeup company. Então, ele está... It's worth is Uh, lendo, né, transcrevendo aí o áudio do que está escrito Fancy Beauty is a makeup company It's worth uh, 2.8 billion dollars Então, é, o, o primeiro parágrafo aí está sendo lido né? Eu vou dar o play aqui novamente This company belongs to singer Rihanna Her company makes Rihanna one of the richest singers ever Not her singing Ok, então como vocês poderão perceber, o primeiro parágrafo foi lido, né? Estamos falando aí da Rihanna, da cantora Rihanna, que tem aí uma marca né, de cosméticos, é, mais ou menos aí avaliada em 2,8 bilhões de dólares. Ah, claro, que você vai ouvir né, esse, esse texto, né, ouvir esse áudio e ir acompanhando o texto, lendo o texto. É interessante que você, é, por uma parte, né, desse exercício, pratique somente com áudio sem ler, né, para que você foque na pronúncia, né, no que o rapaz ali está, está, está lendo. E que você também varie, né, lendo o texto sem o áudio, fazendo a complementação, né, juntando os dois. E é interessante que nesse site, o News in Levels, ele apresenta aqui no final, ó, Difficult Words, que são as palavras mais difíceis. Que aí nós, é como se fosse um glossário, né? um dicionário de inglês para inglês. Então, ó, worth. worth é, o que significa essa palavra worth? For how much money you can buy something. Ou seja, por quanto dinheiro você pode comprar alguma coisa. Ou seja, quanto vale alguma coisa. Então, lá em cima, ó, a marca da, da, da Rihanna, né? it's worth, né? vale 2.8 bilhões de dólares. Uh, então, temos esse glossário, você tem níveis diferentes que você pode usar né, para poder uh, treinar, praticar. E é interessante que, se por um acaso você tiver dúvidas uh, de uma palavra que não esteja aqui no glossário, eu indico para você o, o dicionário Word Reference, né, que o, o Junior McFly citou aí no, no, no vídeo, e tem o site do Word Reference ou o aplicativo. Então, você pode baixar né, gratuitamente e utilizar como um dicionário, inclusive até ouvir pronúncias uh, de palavras, frases e os seus significados em inglês, inglês ou inglês português, ok? Então, esse site aqui é muito legal, então você aí pode pegar o celular, já baixa o Word Reference, que é o aplicativo, já baixa aí o... o, o já entra no site News in Levels para você já começar a praticar treinar é claro que é importante um curso de inglês é importante sim que você faça aulas para complementar tudo isso porque o curso as aulas que que, que, que, que que acontece quando você junta todos esses tipos de exercícios e a rotina de aprender inglês o curso e as aulas de inglês eles vão te dar um norte uma organização para você estudar. O passo a passo, o primeiro passo para aprender inglês, o segundo, o terceiro, a quarta, a quinta aula, a sexta aula, a sétima aula, o método vai estar ali bonitinho desenhado para vocês. É só seguir. Esses sites, esses aplicativos, esses métodos que eu estou ensinando aqui para vocês é para complementar tudo isso. É claro que você pode já iniciar tudo isso aqui com sites e aplicativos que eu estou indicando para vocês. Já pode começar. É até legal que é como se fosse um, um esquenta né, para você iniciar o seu curso, para você iniciar a sua aula. E é claro também para você pegar gosto, né, para você pegar aquela, aquela emoção do inglês. Tem um, um site aqui muito legal que é o BBC, que eu vou colocar aqui para vocês. O, o Flash vai me ajudar aí. Muito bem, o BBC ele é um site como se fosse um, né, o Jovem Pan News com artigos em inglês. Tem muita coisa aqui de política né, e tudo mais. Né? Ó, pra vocês terem uma ideia, eu estou abrindo aqui né, de verdade, mesmo para mostrar para vocês as notícias. tá Então, olha só quantas notícias nós temos aqui em inglês. É né? o inglês é, que fala sobre esporte, né, política e tudo mais. né Aviação, sei lá, comida, enfim. Então, se você é a pessoa que é mais chegada a notícias, claro que além da, das notícias... É, que você pode conferir no site da Jovem Pan News. Você também pode conferir né, no BBC ou então no CNN né, em inglês para você dar uma olhada e comparar, né, a ler a notícia em português e depois vai para uma BBC, por exemplo, para você ler os artigos em inglês, tá? E eu também falei sobre músicas, né? Então músicas, nós temos aqui o site Lyrics Training. Esse Lyrics Training é maravilhoso, esse Lyrics Muito Training. Bom. Flash, você gosta do Lyrics Training, né, Flash? Gosto muito. O Flash já, já treinou com Lyrics, Lyrics Training. E aqui a gente tem um, uma, uma, uma música né, selecionada da Miley Cyrus, que é aquela é, Flowers, né? Flowers, é, é, Flowers, é, somente Flowers. Essa é hit, hein? Essa, essa é hit, né, Flash? É, não dá pra pôr na live, mas é muito boa. <risos> é, porque senão ela derruba uma live, né? Mas é, essa, essa canção... Assim como outras, né, do inglês britânico, inglês americano, irlandês, neozelandês, enfim. Você encontra no Lyrics Training. Então, se você gosta de música, inglês com música, você seleciona qual é a canção que você quer uh, escutar. O site vai te mostrar o clipe e vai ter ali um momento que você vai dar o play e ouvir. Tá, você vai estar tá ouvindo ali a canção e do nada a canção para ela para e te dá alguns segundos, para que você complete aquela determinada parte da canção que ficou faltando. Então, é como se você é, ouvisse, pausa, e aí você vai lá completa, só, a música só vai continuar se você é, preencher corretamente aquele espaço, e aí sim a, a canção continua. Então, isso treina o seu listening, que é o ouvido, né, e também o seu writing, que é a escrita. Claro que você também tem uma outra habilidade praticada, que é a sua comprehension, que é a compreensão. Então o lyrics training é excelente para você que gosta de música, quer treinar o seu listening, né, o ouvido, e também quer treinar o seu writing, que é a sua escrita. Infelizmente a gente não pode dar o play aqui, porque pode ser que tenha direitos autorais, nessa coisa toda e uh, o YouTube acaba derrubando a nossa live, mas eu recomendo fortemente que você já com, uh, verifique aí o lyrics training, tá bom?